Será que estamos ao vivo? Alô? Ai, deixa eu ver aqui no YouTube, gente. Ai, vou ver pelo celular, calma. Somebody help me! Gente! <risos> Nada, eu comecei a cantar, eu, hein. Sou louco? Alô? Alô? Meu Deus, tá muito estourado, eu tenho que baixar os 10 e 10. Meu Deus, tá muito... Cala a boca, estourado. cala a boca. Deixa eu diminuir aqui, gente. Vocês escolhem o servidor. Hey, hey, hey detetives e ninjas, bem-vindos a mais um vídeo de live. E agora no New Clube Penguin. Vocês voltaram em e vocês vinda, escolheram mãe, a de live a volta de New Club e agora Pico. no club e tá tendo a festa Vocês voltaram e vocês vinda, escolheram a festa de volta de e New e agora Nú. Nú. Club e agora no New Club Pink tá tendo a festa e vocês escolheram a estar de New Club e tá e vocês Ah não, não o New Club Não baixa Prime de nada... oh. <Yayole> Que porra é? Parem, gente, porque tá saindo áudio, <risos> eu não tô entendendo, calma aí, aí tá saindo áudio YouTube, que eu tô ouvindo pelo computador, <risos> desculpa, tá muito, tá muito estarado, né, vou baixar aqui, virou o me play, foi, na moral, gente, desculpa, Em 32 decibéis Eu vou diminuir Tá, então vocês não me escutaram O que eu tava falando Porque eu tava ouvindo pelo computador e pelo celular Aí ficou essa porcaria aí E eu comecei a rir Porque eu comecei a rir né? Mano, Porque eu não tava entendendo O que tava acontecendo Tá, eu tenho que Aonde acessa mesmo Microfone, né Ai gente, me perdi. É abrir o um mix de volume. Não abre as configurações de som. Eu acho, eu acho. Não, não é. Eu quero ver para diminuir o decibéis. Ai gente, eu vou cancelar. Só vai não tem. Acho que ninguém vai vir para o New Clube Pinguim então deixa eu começar tudo de novo eu tô indo sozinho pô. gente eu sou inscrito ao frango que que eu tô indo gente tipo, tem nada para rir né tá ou eu deixo no celular ou eu deixo no computador fechar o google no computador Vou deixar no celular, tá? Senão eu vou aumentar de novo, vai fazer aquela confusão e eu não quero isso. Gente, esse começo de vídeo tá horrível, eu não recomendo a ninguém. Eu sei que tá estourado, tô tentando abaixar. <risos> então, você não sabe o que aconteceu. Tá em 32 dB, entendeu? Eu tenho que diminuir pra 24, mas eu não sei mexer nas configurações aqui. Gente, me desculpa pelo áudio estourado Se você voltar no começo, eu não recomendo Você vai ver Foi horrível Que eu tava assistindo o meu vídeo pelo computador A live pelo computador E eu comecei a rir Oi Vocês querem... Qual servidor, gente, por favor Que tá na live, é o New Club Penguin, tá? Eu tenho que diminuir o áudio como é que diminui? Gente, me ajuda aí. É... Ah, eu coloquei num título bonza e tô perguntando. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou muito atrapalhado, velho. Vou começar tudo de novo porque deu errado fazer a intro. Ei, hey, hey, hey, detetives e in seja bem vindo a mais um vídeo. de hoje, gente, estou aqui com a Copa Pinguim no New Clube Pinguim para jogar a Copa Pinguim, né, gente? Em, em especial, a Copa do Mundo, né? FIFA World Cup. o sotaque britânico. Não sabe também bi indecisões engasguei <coughs> com a água eu estou tentando baixar o volume aqui ai, quase morri ai, vou gofar <coughs> Meu Deus. Que vergonha. Ou eu prefiro o Windows 7. É muito mais fácil. Se o Windows 10, gente, as configurações fica tudo.. Misericórdia, gente. Desculpa. Tô passando mal, gente. Quase feio aqui, hein? É painel de controle de som, eu acho, né? Ah, é painel de controle de som. Acertei. Vou... Diminuir aqui, né? para não ficar estourado. Tá em 36 decibéis. Eu vou diminuir para 24, que era o normal. Agora foi? Será que foi? Diminuiu, gente? Se alguém tiver na live, né? Ai, vontade de golfar, meu Deus. Aí diminuiu, pra mim aqui diminuiu. Não tá mais estourado. Vou escolher o bonza, tá gente? Como eu coloquei no título. Diminuiu o áudio estourado aí pra vocês, gente. Aqui eu diminui pra 24 decibéis. Tava muito estourado. Como essa é copa? Eu também não sei. Hein? É a minha primeira vez jogando. Vamos lá. E vocês voltaram na playlist da aba comunidade para que o clube, o New Club Penguin volte e eu tô aqui trazendo o clube o New Club Penguin. Porque vocês voltaram que vocês queriam, a maioria queria o New Club Penguin de volta. Então não foi do nada que eu tô trazendo de volta, OK? Eu não sei muita gente não vai jogar. Vamos lá, a Copa Pinguim está acontecendo mais uma vez. Escolha um time e desafie outros jogadores. Caso gol que você marcar. Cada gol que você marca aproxima seu time do troféu. Então, eu ia escolher. Ué, meu chat bugou aqui no celular eu, hein? Meu chat tá bugando no celular. Pronto. Como eu vou ver o chat, gente? Então, eu, ia, eu iria gravar vídeo, mas eu preferi gravar, fazer live Não sei Escolher um time, então Eu iria escolher o time do Tubarões Porque eles vão ganhar, né? Porque a maioria escolhe Tubarões, não sei porquê Mas eu gosto da manhã picante também que tem chance de lutar contra o time do tubarões a lula é fropada mesmo então vou escolher o time do tubarões pegar eu deveria ter feito a enquete, se vocês preferia vídeo ou live habilitar presentes Apareceu aqui no chat a tá está presente <risos> Ainda estou engasgado com a água misericórdia Então... Meu Deus, só quem está em primeiro Ah, já chegou, o time tubarão já ganhou Ah gente, sem graça todo mundo se de tubarões Ah, eu posso trocar de time ah, não. Prefiro um molho picante mesmo. Para batalhar com o Fluffy. Até que o time da Lula não tá tão mal assim. Ali apareceu uma coisa que eu queria ler. Segure segure a bola de futebol e pressione D para convidar jogadores para os prenantes. Mais que prenantes para desbloquear. Então, vamos convidar esse... Ninguém aqui. Ah, letra D. Alguém falou, e aí? Não vi. Ah, ele é tinha muito tubarões. Tá, gente, calma. <risos> ele já começou a cair, né? Acertei. Lacrei na casa dele, né? Tá com lag, tá com lag. Eu tô acertando. Eu tô acertando. Ó, oh, isso aí mais rápido. Aí ah, não cai não, né? Calma, sem desespero. Nossa, ficou mais rápido de uma égua. Ah, tem que acertar de primeira. Vai, vai meu filho. Eu errei uma. Ai, time do Barão é muito bom, né? Errei duas, né? 12 gols, ok. Continue jogando para desbloquear intes. Tá bom, deixa eu ver os meus Inter que eu peguei aqui. Apareceu um pinguim. Ué, porque eu não posso pegar? Eu tava esperando o Stazak pra jogar comigo. A live flopou, tem ninguém assistindo. Estão escutando o som do jogo? O meu bugou aqui, gente Meu Deus O som do jogo está muito alto? Não sei, né? Porque não tem ninguém para me dizer Pô, meu filho Vai, vai com você, vai Eu tinha muito barões também, olha Meu Deus, que absurdo nossa, ele já acertou Ah, ele tá com um sapatinho elétrico Só um sapatinho Eu errei eu acertei, né? Meu Deus Eu queria ver os Vinter e acabei não vendo Ai, meu Deus É o lag, gente Juro pra vocês Eu tô fazendo 10 gols <risos> Gente, ele tá com 12 gols. O cara é viciado no New Club Penguin. Meu Deus, não tem nem graça, filho. Ainda fiz mais um no final. Deixa eu ouvir o som aqui da live. Hein? Olha o lag. Olha o lag. Meu Deus, eu não paro de tossir. Gente, aqui tá muito lagado, senhor. Até hoje ele não melhoraram esse centro lagado. Na moral. que esses itens que eu ganhei aqui. Que é isso? Vou pegar esse sapato aqui. A ah, bola para na mão. Vou deixar tudo sobre só a copa. Tem intenção sobre, sobre a copa. Ah, a maioria fica tudo no centro. Lista de amigo lá em cima, deixa eu ver dormir. Vem lutar comigo. Ah, opa. aí vem a do frufi, ó, vem a do frufi. Ah, mas eu vou lacrar nela, hein? É ah, o meu acertou. Errei de novo, gente! Meu Deus! Essa é uma perdição para esse equipe. Parece... Parece Neymar, só cai. Ah, muito rápido também. Gente, como essas pessoas conseguem? Tudo viciado. Mas se eu estiver gravando isso, eu não ia gravar isso, não ficar perdendo assim em vídeo misericórdia Errei de novo gente eu fui esmagado e a primeira live em, em 10 mil e 80 pixel né Aqui dá pra pegar as moedas? Eu ganhei 180. Ah, agora eu ganhei o, o A Copa do Mundo Ida M14 foi aqui no Brasil ou não foi? Eu sou de memória, mas. Agora eu posso colocar sapatinho. Isso aqui é o que? É um pin Meu Deus, eu ainda estou da água, gente Um Enzo Salve, Sobraim, vou no jogo Precisa de ajuda? Não, não preciso de ajuda, não Sei lá Não tem como você me ajudar, não povo só me lacrando nesse jogo Agora eu tô com um tênis Ah, minha filha Mas você vai rebolar agora Ela já tá de 4, gente Ó, oh, errei, que ótimo Como essas pessoas conseguem Tem umas que é fácil, mas tem umas que fica rápido ela já está com 10, gente, como... como é possível, pô, viciado Gente, que vergonha Meu Deus Meu Senhor Ai, esse tá muito blagado, meu Deus, gente Vamos jogar em outro lugar Vamos ver As salas, né Feitada Coliseu, pinguei Ai, que sono gente, aqui tá tão calor Parece que o capeta tá aqui dentro de casa Não, sem zoeira Meu Deus, é só o lag desse jogo Tá bola, filho. Arrasei. <risos> Meu água me engasgou mesmo. E tá super bonito. Muito feitada, muita decoração. E é esse aqui? Eu achei alguma coisa aqui. Nando para de me seguir, opa. É <risos> aí. isso aqui é a Vovuzela, tubarões, né? No YouTube, eu tô quase terminando a live. Eu comecei muito tarde a live. Só pesquisar Febraim, bora fazer a probe aqui, né gente? Chama o None, não tá aqui. E aí ravi o Ward sem ó. Gente, eu não parei de tossir. E eu tô bebendo água. Bora ver as outras salas aqui dentro. Tem alguma coisa? Eu comecei a live, gente. Não, não tem nada. Bora ver a estação de que. É, só tá com a cor azulada. Acho que... É, aqui não, não tem nada. A lagoa. Tá escuro porque tá de noite, né? Eu acho. 359 h 59 a Mas a sala que tem tão bem decorada, né? Ah, vou usar ela aqui, ó, gente. Time amarelo. E aí, Diogo Navarro, ah, beleza. Seja bem-vindo. Oh, um qual Tem alguma coisa aqui. Cadê o Rock Hopper? Ai, tá chamando pro futebol. Meu Deus, vai lá cair em cima de mim. E do time tubarão. Ah, errei, gente. Meu Deus, acertei. Errei, gente. Mentira, acertei. É o lag, gente. Olha lá, passou. É. Calma, ele fica devagar quando depois que volta. Ah, errei. Que ódio. Ah, não. O lag, gente. O lag, é o lag. Ah, o Nando já tá fazendo muito em cima de mim. Ah, errei, velho. Que ódio. Para de cair, né, mano? Errei de novo, velho. O lag, não tem como. Vou botar a culpa no lag mesmo. Oh, muda para o nosso time, Nando. O time Tubarão já ganhou. Olha <coughs> ah, o outro ainda se depois do time out. Falei em inglês agora, tá, gente? Time out, eu quis dizer, depois que o tempo acabou, né? Não, tá não, eu que tô Deixa eu explorar aqui uma sala que eu ainda não fui Deixa eu ver, eu ainda não fui Olha, tem coisa nova aqui aí o Diogo tá chamando aqui Sei lá, nem vi, só o miope é o Giga flag nossa, errei muito o nome do cara. Ó, já comecei na frente. Errei. Ai meu Deus, que horroroso! Mano, eu nunca vou vencer. Sério mesmo. Eu fiquei triste. Fábio, gente, é minha vida. Minha vida é muito ruim. Fábio, eu odeio minha família. Eu odeio minha tia. A minha tia. Ela ficou grávida. Ah, beleza. Que isso, Enzo? Não precisa. São quantos prêmios? Deixa eu ver esse lugar aqui. Ó, oh, tem um placar aqui indefinido. Ah, beleza. Ele me fala das coisas, onde tá o PIN, pelo amor de Deus. Será é que tem plano de fundo aqui, hein? Eu tô sabendo de nada, eu nunca joguei. Eu é só pinguim É. O que eu faço? É um iceberg, tem alguma coisa? Ah. Triste. Post Nevada eu já fui, né? Só tem a Vuvuzela do time Tubarões e, e Fluffs Que eu não vi os outros Ah, aqui eu sou cego Meu Deus Vuvuzela da Zula Nem do meu time eu achei que é isso, gente? Tá bom, né? Vuvuzela, deixa eu ver qual vuvuzela eu uso, por enquanto do Fluffy Não, do, da azul que eles são flopados Qual serve você tá? Eu, eu estou no Bonza Gente, os do Tubarão. Essa foi começou hoje, os time do Tubarão já ganharam. Ai, não digo nada, hein. Opa, salve, Enzo. O que, que o Nando tá falando? Não vi, eu tava. Ah tá, tava falando com a Geo Onde tava tá a do molho picante, gente? Eu sou meio perdido Quer ver? Tava na minha cara e eu não vi Certeza Oi, Pinguim Lucas Gente, qual lugar eu ainda não fui Time verde. Time verde, meu Deus, eu sou... Time vermelho. Aí, achei o meu time, hein? Tá, gente, quem quiser jogar comigo, pode jogar, aí Ah, eu tenho que ver o catálogo, né? Eu nem sei como estão as coisas aqui no New Club. pinguim faz tanto tempo. Bebi um pouco de água, né, para hidratar. Eu tava engasgando com a água até agora, gente. Miséria misericórdia, louca. Ai, meu Deus. Trabalha, puff, trabalha! Bora. Aperta a letra D aí. Poxa, eu tô dançando. Enzo Mega XT Mesmo que o Enzo deixa eu sou tão ruim Que eu acho que eu perco sozinho Só uma vergonha, gente, ó lá, errei Meu Deus Sozinho, gente, sozinho Ó lá, o lag, gente Eu juro que eu tô clicando certo Olha isso, olha isso. Vai Neymar. Ó, oh, cliquei certo. O tempo acabou, eu só fiz 7 gols, velho. Como essa pessoa consegue fazer 15 gols? Ai, muito obrigado, Enzo. No jogando. Aí eu peguei. Olha essas botas, famijante. e Lucas, eu não precisa, tá? Precisa me humilhar não. Bora. Eu tô prestando letra dentro, não tá indo. eu tenho que ficar com um negócio aqui, né? Pra convidar as pessoas. Com a bola na mão, Opa, será era eu que ia aí. Olha lá, foi no meu lugar. Tá vendo, gente? Os inimigos querem me ver para baixo. Eu já tô com a bola. O que, que eu peguei agora? Eu peguei a bota, eu vou usar, frumei, gente, olha que bonito Ai, quer ver esse fluffy vai me humilhar, olha lá Gente, eu juro pra você que eu cliquei certo Que isso, olha a animação Olha, do fogo eu gosto de molho picante, a pimenta, assim. Inclusive, eu tinha comido uma pimenta. Pimenta mesmo, sabe? Gente, que animação legal, melhor do que esses tubarões aí. Falo mesmo. Parece do Ninja Ninja Fogo, né? Ai, eu errei, gente. Agora eu errei. <risos> Ninja Ninja Fogo. WTF? Faz mais uma, vai! Ah. Não Tem problema não, ex-Nossa! Quase que eu cheguei, hein? Falta uma, duas, três, quatro, né? Tô esperando. Aqui eu venho, isso. ele quer me ajudar, gente. Aperta rápido Apertei Você escolheu o... Ué, time fogo versus time fogo Ah, eu não sei nem mais o que eu falo É molho picante, né, o nome do time Time vermelho, molho picante Ah, errei, gente Ele me lhe ele me sabe por quê? Porque quando ele chegou perto do alvo, ele ficou rápido Olha lá, fez de novo, me lubridiou. Ele fica rápido perto do alvo. Ai, perdi. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele está me Ah, isso aqui eu não cliquei, não sei porquê. Vai, vai mais uma, vai. Vou ganhar mais um. É, tá até... aqui rápido, gente. Eu já tô mais do que na metade. Há ah, um plano de fundo. Gente, que lag é esse? para coletar as coisas. Deixa eu vestir aqui. Ah, oh, que bonito! Não! Não, peixe! Não! Ela pegou! Gente, não pegou! Meu Deus! Já acostumei, eu lembro. Já me.. Já acostumei! Eu lembro do Clube Ping quando teve a Copa Pinguim. Meu Deus, é hoje, eu esqueci como a pessoa esqueceu a Copa do Mundo. É no New Clube Penguin, tá? Não, não, ainda não começou no Clube Penguin Brasil. Porém... Ah, vai. Eu aperto e você vai. Eu tô apertando. Tô apertando a letra D. Ui! Tem que sair da sala de novo? Tô clicando, não tá indo Jesus, que jogo lagado E agora, José? Ai, que preguiça De recarregar o jogo de novo O que, que eu faço, gente? Eu tô com a bola na mão? Eu tô com a bola na mão, né? Ah, até meu Puff tá lá na China. Gente, bugou? Gente, bugou? Pena, a gente caiu, gente. Meu Puff... Onde meu Puff tá, gente? E agora? Tem que sair e entrar de novo, né? Ah, vai ser o maior trampo. Ai, vai, vai, vai, vai. Ai, vai, eu fui. Eu fui com o Didas. Ah, já errei. Acertei. Errei. Eu errei porque ele me dubridiou. Ah, beleza. O cara tá me humilhando ali. Ah não, velho. Saoco, Papi! Saoco! Toda hora, 16 gols. clica na bola. O que vocês falaram? Aí, meu voltou! Vem! Sai! Sai! Sai! Sai, É o que eu quero! Sai! sai! Sai! Meu Deus! Sai! Ai, meu Deus. Ai, beleza. Vai, eu sou cringa bosta. Meu Deus! Não! Não! Eu tô afetando, não tá indo! Não tá indo, sai! A menina vai vir, sai! Ah lá, velho! Ai, ai, foi muito... Errei. Beleza. Ai, gente, eu tava olhando pro celular, desculpa. Bom cura pra mas você também é muito ruim, hein? Na moral. Não queria dizer nada, não. Ah, é. Acertei. Foi o lag. Gente, primeira vez que eu ganho. Só faltou ele ganhar no final, né? Olha lá. Ah, beleza. Ganhei agora um chapéu. Olha! Esse roxo. É um roxo. Cara, cadê o sapato roxo? Pera aí, gente. Aqui. Gente, eu tô pobre de item Na moral... Vai, ô Enzo, clica aí. Errar aqui não é possível. Com quem errar aqui? Ah, tá bom, vamos lá. Minha amigo ali aí me chama pro iglu dele. Vai entender, né? A moral. Gente, que horroroso. Tá zoando? Ô, Enzo, eu tô zoando? <risos> Ô, Ezo, tô zoando. Meu Deus. Ele tá digitando, gente. Coitado. A zoeira não tem limite. Oi, mas na moral, tira esse... <risos> esse chão eu tô ficando cego. É, não vai o Demi, meu filho. A gente tem que fazer lá mesmo. Vai pra floresta. Ah, meu... por fica bugado aqui, hein? Gente, quem for dos times tubarões, estiver assistindo esse vídeo. Depois, né? Vai para tive o molho picante. Ah, que legal as animações. Cada um tem animação, né? Menos tubarões, que é ruim. Ah, os tubarões da água, entendi. Isso aqui é o que? Só se pererê? Olha lá, o tornado só se pererê. Ah, é da. Não, os tubarões é elétricos. Errei. Se o molho picante eu não conseguir chegar até o final, eu mudo para o tubarão e de demência. Finge que eu nunca fui dar molho picante. Botar um prêmio, gente a ah, bola dourada Bola de futebol dourada Isso aqui é o quê? Fantasia de defesa imbatível Pô, não é muito difícil não Tipo, eu sou ruim mesmo O Enzo já fez três gols na cara dura. Tá com raiva de mim, Enzo. Ah, beleza, Enzo. Eu não falei do seu grupo mal, tá? O Enzo tacando quatro bolas ali. Eu só não gostei do chão do Dance Club. Olha o meu, travou. Ai, eu tô nervoso, gente. Eu tô tremendo. Ai, não consigo. Vai, faz mais uma, vai. Nossa, foi muito ruim. Oi, Bom Como é que você tá? Cadê? Não vou ganhar meus próximos aí, tem. Ah, o tem eletrizante. Ah! Hum. Acho que essa é a penúltima ou a última? Ah, por isso que ele consegue chutar rápido, meu travão. O leg. Errei por causa do lag. Beleza, Enzo. <risos> Qual foi minha alta pontuação? Foi 12, não foi? Nem lembro. Foi 12 ou 11? 400 moedas. Ó, oh, falta um pouquinho só. Ah, consegui, eu acho. Bandeira da Copa Ping. Eu consegui, Enzo. Obrigado. Isso é a lenda do futebol. No, 99%, 99 das pessoas são, né? Vou colocar meu sapato em letrizante. Qual foi o índio que eu ganhei também? Foi esse gol. Isso aqui é o que? Ah, bandeira. Gente, que isso? Tô parecendo uma espelunca. Com esse gol. Com, esse, com essa peruca. Para, Enzo. Não me humilha. Vai embora. Eu tô com o sapato eletrizante. Embora jogar pra valer agora. Você vai ganhar, né? Travou o meu já beleza não é tão rápido assim não hein ah não tá é o lag gente já tá travando o New Cluping precisa melhorar muito Olha meu Deus, tô... Vocês estão vendo essa lagada que tá dando? Essa travada quer dizer. Tô sofrendo mais que a Juliette. É o um new, é um new Clube Penguin, Estevão. Você vê bugado assim, lagado, é o um New Clube Penguin. Nada contra o New Clube Penguin, né? Ah, eu também até que foi melhor. Melhor não, não é, fiz 10. O que acontece com os tubarões, gente? Sei que meu time não vai ganhar agora, vou trocar por os tubarões. Vamos uh, ganhei, gente! Aí, brincadeira, gente. A gente vai continuar com os amantes picantes. Dá licença, eu trair meu time não. Gente, aonde está o PIN? O Enzo falou alguma coisa ali, mas eu saí sem querer. Não sei porque eu vim pra cá. E grus de futebol... Eu quero saber onde tá o PIN, gente. Eu tô com preguiça de procurar. Mas ajudou muito, gente. Foi mais rápido, tá? Você vai dormir agora, 9 e 20 da manhã. 9, da noite. Nove e vinte. Em 9 anos Enzo, na moral Vai dormir agora Brincadeira, faz dormir, boa noite <risos> Ai ai Até outro dia Enzo, muito obrigado Durma com os anjos Qual serve? Já criei a conta. É o Bonza. Boa noite pra... Ah, obrigado. Boa noite. Acho que amanhã tem aula, né? Ele vai dormir cedo. Estuda de manhã, né? Eu vou saber onde tá o pin, gente. Acho que não tem ninguém, né? Que tá jogando no clube ping. Eu acho que eu vou procurar aqui. Tem uma dimensão... Deus, é uma indicção, gente. Eu não faço isso de propósito. Tem a dimensão das caixas aqui, ó. Olha que tá legal, hein. Incrível. Gente. Dojo das sombras? Como assim? Posso ajudar a voz em alguma coisa? Primeiro você tira esse voz daí. Tá? Obrigado de nada. Jogo. Diga-me jogos. Pode ajudar em mim convosco. Quero saber mais sobre você. O que é isso? Quero saber mais sobre o meu passado? Bem, não é muito interessante. Só se tiveres a certeza. Tudo começou quando eu era apenas um pinguim pequeno. Parti para a academia neja. Lá conheci muitos pinguins diferentes. Que me ajudaram na minha viagem. O sensei era... Ai, não quero saber, gente. Depois eu leio. <risos> Já vi que é um textão. Jogos, me indica jogos. Sato da lava, corrida de água. Por que, é que existe um portão de neve se não há? Algumas coisas guardadas para outras alturas, receio. Hum, gente, que interessante. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu não vou ler agora não, tá gente? é isso? Eu tô cansado, gente, tá muito calor. Ah, aqui tá normal. O que eu quero mesmo é o PIN. Ninguém pra me deixar. Meu Deus, eu já ia errar a palavra de novo. Ninguém pra me dizer o PIN. Deu pra perguntar aqui no servidor, calma aí Na minha conta super fake Meu Deus celular do elicô, eu vou morrer de calor Uma desgraça Olha que rote Olha lá Onde? Está o pin Bom, gente, acho que é isso, eu só vou terminar por aqui. Eu não vou fazer vídeo dessa Copa Pinguim porque eu já terminei tudo, né? Foi bem legal, não foi enjoativo. Pra mim. Boa festa. Já pode mudar pra outra festa, tá? Zoana. <risos> Otávio BR não é no Brasil, o New Clube Penguin. O Clube Penguin mais lagado do mundo. Reclamo mesmo. Ah, deixa eu ver o catálogo. Ninguém para me falar onde tá o PIN. Beleza. Esse centro, um lag, gente, que só me um lag do capeta. Eu não vou comprar nada porque eu tô com pouca moeda. Que isso, gente? Agora sim começou Ah, o mesmo do Kruping Brasil Eu não vou comprar não Ah, isso aqui eu compro Porque tem dança especial Uniforme técnico As moedas aumentou do nada Ah, que bom É suspeito que esteja no estádio Olha só que zero moeda Tem um bocado de coisa zero moeda aqui hein? Ah, tá bom Vamos cá. Ah, vou comprar tudo, até cabelo de mulher vou comprar No caso, né, comprar não, né? Compre é e meu Deus, velho. Não acredito que eu errei a palavra grátis. Gente, que horror. Olha esse MP3 aqui. Máscara de esqui azul. Ai, que legal. Tem tá muita coisa grátis. Ó, oh, Potocó Um cavalo aqui, gente Potocó, Potocó E alguém ó é Potocó Tênis florescente, ó, é? que bonito E eu tô precisando de sapato É isso, gente Olá, Bonnie Ô oh Bonnie, eu já tô terminando, tá? A live flopou, mas quem quiser assistir tá muito legal Cadê? Tá aqui não Tá aqui não ah, deixa, deixa eu ver se alguém respondeu Ninguém respondeu, beleza Servidor flopado Parece meu canal Meu Deus. Olá. Tudo bem? Chama de amigo, mas nunca vi. Faz dois anos que eu não vejo ele. Beleza. Na moral. Só desgraça. ele disse mesmo, eu respondi assim, mas manda tchau tô encerrando olá, Nicolas. Ah, chegou atrasado. Não tem problema, pô. A gente vai ter mais. Mais live. Ah, vou perguntar ele no PIN. Meu Deus, meu português. Coloquei um Z ali do nada. Ah, beleza. Não sabe de nada. Quer ir bater um bolão aí? Ele não quer. Então vamos sair. André, ah, eu jogo. eu faço muita live de clubing Brasil. Mas lá não começou a festa ainda, né? Ah, beleza. Pode vir, Paulo Eu aqui. Tá São Paulo de hoje aqui? Tá aqui? Hum. hum. eu não joguei eu não joguei o Ice Pinguim Bonha Ah, eu acho que é o mesmo catálogo do Clube do Brasil né que isso gente ah bugou Horrível, nota 0 Misericórdia Que isso, gente Olha esse grum Vou comprar Esse de futebol, gente É pra fundo Então não, não vou comprar não Boni ainda tá aí Eu pergunto onde está o pin, nem ele sabe Jogo o jogo Todo dia, não sabe Só misericórdia Então gente, vou encerrar por aqui Espero que tenha gostado Até então, a próxima Obrigado a todo mundo que assistiu Deixa eu ver quem está aqui Não dá pra ver quem está aqui Obrigado a Estevão, Bonnie Estava por último o Nicolas, que tava por último. Só vocês mesmo, Otávio Enzo que ajudou. O André. O André Neves. E o Nando. Boa noite. Boa aula amanhã. Boa Copa. Não assiste o começo desse vídeo não, pelo amor de Deus. Gostei muito. Até a próxima. Falou.